Welcome to Caras Brasil. Um, we are so happy to have you here and soon to see your show here in São Paulo. Harina, entendemos português. Então, eu vou ask in Portuguese. You respond. Prefere in Spanish or in English? English, can you? Perfiere, perfiere inglês? Inglês, okay. Perfect. I will ask in Spanish, you respond as you like. Okay. Ah, é, primeiro, muito obrigada por estarem aqui, estou muito feliz mesmo Sou fã de vocês há muito tempo, então vim aqui feliz por fazer essa entrevista E para começar eu quero saber, né? Como estão vocês? Como está vocês? Como vocês estão nesse início de 2023? É, quero saber se vocês estão com a bateria recarregada para mais um é. ano de muito trabalho Bom, acho que no 2022 a gente trabalhou muito, né? que não trabalhamos, mas sim, estamos uh, estamos pronto para para esse tour que com sorte, depois dessa pandemia, vamos voltar no, no Brasil a cantar e fazer concertos e bom, eu estou um pouco resfriado, mas vai passar, vai passar logo para ser ao máximo para o um concerto e estamos felizes porque é, nunca como esse ano é, a gente está feliz porque vamos cantar, enfim, em português, em nossos concertos. Então, bom, você já escutou? Eu, como vai você? Com certeza. Já escutei é. com a família até. Ai, que bom. O que, o que seu pai falaram? Gostaram muito. Gostaram, bom, né? Todos, né? É muito, muito fácil aqui no Brasil a gente ter fãs de Roberto Carlos, né? E vocês trazerem uma música de um grande cantor como o Roberto Carlos para gente, é, chega no nosso coração de forma bem, bem quentinha, bem cozy, né? É bem quentinha! É. É, eu quero saber, essa não é a primeira vez que vocês vêm para cá, provavelmente não é a última também, e quero saber é, como vocês sentem quando percebem que vocês saíram da Itália, e a música de vocês chegou ao Brasil e ao Japão a tantos outros países é por aí. Como vocês sentem isso? O que vocês acham disso? Você vem ao concerto? Com certeza, no dia 8. Perfeito. Um, I think that that's the power of the, our melodies, bel canto, uh, but not just in Italian, because um, uh, we told you. We love to perform in many languages, so um, that's one of the most emotional things in our life that people really appreciate our voices and our music. So that's a privilege, so we try to to be better and better every time we come back. We turn into um, adults right now, you know, almost 30 years old, so we were kids, so there are many people that have been following Il Volo since the very beginning, So. Nós crescemos com nossos fãs, e esse é o mais bonito It's é realmente um privilégio travel from do Brasil para o Japão e performar nossa música. É, o que eu até anotei aqui para falar é que o interessante é que vocês, é, cres, os fãs cresceram com vocês, mas muitos fãs, vocês têm realmente fãs de todas as idades, né? Porque pessoas de todas as idades gostam de ouvir sobre o amor, né? E é o que vocês mais cantam. É, eu quero saber como vocês escolheram como vai você, com, porque Roberto Carlos. Because we always been, hi Mariana. Because <laughs> we always been uh huge fans um, of um, Roberto Carlos, and uh, we know how important is his name in Brazil. But the real reason, because the reason why we record como I would say it because it's a beautiful song it's a beautiful melody and uh, all italians know this melody actually this is the first time that we heard this song in uh, portuguese but when we recorded it for the first time it was so it's so beautiful to record this song especially singing And we had the chance to sing this song live on a TV show in, in Brazil, actually, I don't know. Calderão de Mion, Calderone de Mionzone. De exactly. Mionzone. <laughs> And uh, we really can't wait to perform this song live in our shows, because since the very first day when we came to Brazil, we always said To our audience, that one day we'll be singing Portuguese. We always say that. So this is the second time because um, we recorded Grande Amor with Paula Fernandes few like last year, and the, and this is the first time we record an entire song in Portuguese. And this is the first time that we've be performing a Portuguese song live on our shows. Yeah, but also. Um, everyone is free to express themselves in the way they think it's the best way. Um, but people of our age right now, I think music doesn't talk about love anymore. Um, and uh, well, of course, not, not all, the, all the singers, there are some singers that still sing about love, but uh, it's very, you know, uh, little little singers, you know, a few singers. And that's why we want to bring this uh, message of, of love, of uh, romantic songs. That's why we decided to perform... Uh, our album is coming out very soon, uh, in a month, with all the most famous songs from the Latin American culture. And that's why we decided to put Como Vai Você as a um, cover of the, of the album, to talk about love. This is what we want to express with this album. Perfect. Perfect. É, eu ainda quero falar do CD, ainda tem essa pergunta, mas eu tenho uma dúvida que muita gente nas redes sociais nos perguntaram, nos pediram para fazer. Como vocês treinaram português para cantar, para gravar em português? Na Itália, temos esses dois que são do Brasil. E, na verdade, Uh, your language. It's very difficult to uh, re remember every, every single words and to speak it, but to sing it uh, and the pronunciation is not very, it's not difficult. Also, uh, Brazilian people, it's very easy. When you first talk before, when you introduce yourself in Italian before, your Italian was perfect, your pronunciation was great. So it's the same thing for us. You know was the most difficult for me? É que eu aprendi o, o português carioca, né? Então, para cantar, eles me pediram de falar o português não de São Paulo, que não é com G-G-G, mas é com b né? É, tem então, um. É, isso foi um pouco mais difícil para mim. Mas. Well, bem, Marina, we, we completely understand português. If we if we, we try, we could talk. But of course, for us, it's All that we have to say, and it's easier to speak in English. Um, but we speak Spanish and, and English. We understand Portuguese. Talking about me and Piero, um, but we understand. So we, you are free to speak in Portuguese, and we want to say to our fans that we understand Portuguese, and we promise that one day we will improve our Portuguese. Our next interview will be in Portuguese, huh? I trust. I will train the boys, right? Ah, eu acredito, gente. É, bom, eu quero muito saber, então, do novo álbum. É, nossa curiosidade é quando vai ser lançado, o que tem de surpresa, o que vocês podem contar sobre ele pra gente. Uma coisinha que a gente pode falar é que vamos ter um dueto. Com, com bra... Dueto com brasileiro? É? Com não, com brasileiro não, mas com ah. grandes artistas do Latinoamérica. Pai. Isso sim, a gente pode falar isso, mas não vou te falar com quem, né? Senão, a sur... Cadê a surpresa? A gente Cadê vai a surpresa? Ter... Tem, tem algumas músicas de um, Luiz Miguel, de um, José José, eh, outros uh, cantores muito famosos na né, Latinoamérica. E algumas dessas músicas os fãs vão poder ouvir já nesse show que vocês têm em São Paulo? O que, que vocês planejam? No Brasil, aliás, né? Sim. Acho é que. Vamos ver, vamos ver, porque sempre o. Uma é um escaleta certo... do Brasil é diversa da qual é a sua Sim, sí. porque Vai. sempre no Brasil fizemos. É sempre no Brasil fizemos uma pasta. Uma... Sim, sí, uma pasta diferente. Farfalle de Ceco. Sim. Sí. Sim, sí, Uma pasta é... diferente. Ah, entendi. Uma, uma... uma pasta é como se fosse uma playlist diferente. Sim, sí, sim, sí, sim, sí, isso. Quantas vezes vocês já vieram e qual qual experiência vocês lembram daquilo, que vocês sempre se recordam do Brasil? A primeira vez foi em eh, 2012. E 12? Sim, 12. no São Paulo. No Teatro, teatro Abradesco? Deve ter teatro sido. Bradesco. Sim, a gente, a gente fez três concertos. E o que a gente gosta de saber, como na Caras Brasil a gente fala de famosos, a gente gosta de saber o que vocês gostaram daqui, o que de comida que vocês já provaram. Agora eu quero curiosidade. Então, feijoada. italianos amam as mulheres brasileiras. Então, feijoada, churrasco, quindim, pavê, pudim e mulheres. Isso é suficiente. A praia, a ah. praia. E praia. There's only one thing I don't like in Sao Paulo. What? O quê? The traffic. The traffic. Não sabia, não sabia. O eu café? Não, sabia. Café? não, não, não o, o trânsito, o trânsito. Oh, o trânsito. Ah. Mas depende, depende a que hora você se move, né? É, depende. Gente, eu quero que vocês... É, nossa entrevista está acabando. Mas quero que vocês deixem um beijo para o pessoal do Brasil. Tá? Estamos muito ansiosos para a chegada de vocês. É, se, se quiserem contar alguma coisa a mais sobre os próximos projetos também é uma oportunidade e vou deixar aqui para vocês nos dizerem. Tchau. Não, não, sorry, It's very inyato say this in Portuguese. Não. Well, estamos felizes, muito felizes porque agora estamos voltando em concerto cantando em português isso é algo que nos alegra muito e, e de verdade a, a gente está feliz com isso e bom o Brasil sempre foi um país muito importante para gente e sempre sempre nos recebeu recebeu com, ah, com esse Kenji esse, esse Kenji brasileiro e então muito obrigado por tudo o que vocês têm feito para para nós e, e, bom, a, até em março, e Obrigado, obrigado por todo. Um beijo grande a todos vocês Muito bem Muito obrigada A Caras Brasil agradece muito vocês Estaremos lá no show Aqui em São Paulo, pelo menos E que seja um sucesso a turnê de vocês Por aqui, mais uma vez Muito obrigada obrigado. Muito obrigado. Grazie. Grazie. Tchau Marina Tchau, Marina. Tchau. Tchau. Tchau. grazie mille <risos> Grazie